Cumprimentos psicólogos e psicólogas brasileiras e os convido a participarem das nossas atividades, atividades do Conselho Federal de Psicologia, que antecedem e ocorrem durante o Congresso de Psicologia do Norte-Nordeste, conhecido como COMPCI. Teremos o Seminário de Políticas Públicas, nas quais discutiremos e trabalharemos a questão do exercício profissional enquanto trabalho, e depois teremos 19 uh, atividades distintas durante o congresso, sempre com o foco na psicologia, no trabalho do psicólogo, em diferentes contextos, que são os contextos de inserção do trabalho do psicólogo na sociedade brasileira.